Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que você vai nos ver, mas se está nos assistindo, você está participando de mais uma transmissão do Ciência e Cultura. Vamos brincar? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai conversar com um amigo em comum meu e do Vitor Mamana, que indicou ele para essa transmissão tão interessante e vocês vão adorar entender o que ele faz, o que ele vai dizer para a gente e o que vocês podem aproveitar da fala dele será é, revelador. Porque, afinal de contas, estamos com ninguém mais, ninguém menos do que Júlio Lobo. Oi, Júlio, tudo bem? Seja bem-vindo a essa transmissão. Prazer estar aqui com vocês, né? uh, boa noite, boa tarde, bom dia. Tá? Uh, é uma honra estar aqui participando com vocês e com os nossos jovens observadores. Júlio, uh, você pode dizer para gente o que faz um caçador de meteoros? Existe essa profissão? Porque desde criança eu ouço caçador de tempestade, caçador disso, caçador... Mas de meteoros existe? Bom, vamos então por partes. Eu, quando era criança, em Campinas, né? eu sou de Campinas, eu tinha aproximadamente 9, 10 anos, e naquela época, isso eu falo de 1969, 1970, o céu das, das grandes cidades era bem melhor, não tinha tanta poluição, luminosa. né? Não sei se os nossos amiguinhos sabem, mas a luz que está na cidade ilumina muito o céu e isso atrapalha, por isso que a gente não consegue ver nitidamente as estrelas, aí a gente tem que ir para o interior e às vezes andar 100, 200 quilômetros para poder observar alguma coisa no céu. Bom, então naquela época eu vi, passou uma coisa monstruosa no céu, colorida, tal, deixando um rastro de fogo, eu fiquei alucinado e perguntei para o meu pai, pai, o que, que é isso? Meu pai, um homem culto, engenheiro, falou, olha filho, isso daí é que se chama de meteoro, tá? Meteoro. Aí eu comecei a ficar curioso, meu pai comprou a Barça, para quem não sabe, é uma enciclopédia, hoje em dia vocês conhecem a e Wikipédia, tá? Meu pai comprou isso daí, comecei a pesquisar e comecei a me interessar. Então, isso foi a mola para que eu lanchasse na astronomia. Respondendo a sua pergunta: existem caçadores de estrelas, são aquelas pessoas que saem para o campo procurando lugares escuros para poder fotografar o céu. E com os meteoros é a mesma coisa, tá? Nos Estados Unidos, aqui eu conheço duas, três pessoas só, só que fazem isso, mas também existem os caçadores de meteoritos, que eu vou explicar para você, o que é isso já já, mas existe sim, e isso é um ramo da astronomia. Imaginem vocês que a astronomia é como se fosse a medicina, você tem aquele médico que é especialista no olho, na garganta, no cérebro, na perna, no estômago, em todas as partes do corpo. E na astronomia é a mesma coisa, você tem especialista em cometa, meteoritos, meteoros, Asteroides, estrelas duplas, galáxias, buracos negros, e por aí vai. Então, se eu quiser me especializar desde criança e aprender um pouco mais sobre isso, é, eu tenho que ficar olhando para o céu, e nas cidades grandes a gente tem dificuldade, é isso? Olha, uh, aqui no Brasil existem dois grupos que caçam meteoros, são dois grupos bem organizados, um é a Bramon, para quem não sabe quem deu esse nome Bramon fui eu, ah, isso há vários anos atrás, aí. e tem um outro grupo chamado EXUS, no qual eu participo, que são pesquisadores ligados ao Observatório Nacional e a outros observatórios também. Tá? Ah, inclusive, nós estimulamos que as escolas tenham as suas câmeras, são câmeras igual essa de segurança, que você pode adaptar, existe um programa, que é fornecido e aí você coloca aí os alunos podem depois durante o dia ir lá viu que captou tal e das cidades grandes você consegue pegar às vezes os meteoros mais brilhantes mas é possível sim tá a U, um pouco mais difícil mas com esse sistema de câmeras dá para a gente ver sim Júlio, eu que sou uma criança grande, eh, eu queria que você explicasse para mim eh, do que são feitos os meteoros e, e quais as diferenças. O meteoro, aquele risco que a gente vê no céu, a gente consegue chegar em algum lugar e, e coletar aquele meteoro? Sim. Uh, olha só, uh, no nosso sistema solar, nós temos os, a nossa estrela o Sol, Oito planetas clássicos, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. E cinco planetas anões, no qual é Plutão, Maquimac, Almeida e Eris Muita gente pergunta assim, ah Plutão não é mais planeta? Não, Plutão continua sendo planeta, mas ele foi rebaixado. É a mesma coisa de um time de futebol que caiu para a segundona. Então, Plutão está na segunda segundona, tá? E fora esses objetos do Sistema Solar, nós também temos os asteroides e também nós temos os cometas, fora as duas, né, dos, dos planetas aí. Então, um cometa, quando ele vem se aproximando do Sol, na sua órbita, né, na sua trajetória, ele costuma deixar um rastro de poeira. Se... Alguma vez você já pegou aquele pão crocante, sai da cozinha e vai comendo, vai querendo tudo, tudo aquele farelo no chão? E às vezes aí aí a mãe daquela branca. Menina, menina está fazendo sujeira com pão, não sei o quê. Imagine que o cometa vai deixando um rastro de sujeira. A Terra, quando intercepta, ou seja, a Terra quando cruza a estrada que nós vamos chamar de órbita, quando cruza Atrai esses objetos no espaço, nós damos o nome de meteoroides. Olha que nome bonito, simpático, meteoroides. Esses meteoroides entram na nossa atmosfera a uma velocidade incrível, incrível, né? E eles se aquece. Se vocês quiserem saber o que é isso, pegue a sua mãozinha, passa na calça bem rapidinho, ela vai esquerdar, tá? Aí o meteoro fica quente e deixa aquele rastro luminoso no céu. Esse fenômeno, esse rastro luminoso, nós chamamos de meteoro. Os nossos avós, nossos bisavós, nossos antepassados, chamavam de estrela cadente. Por quê? Porque eles não tinham muito conhecimento. Hoje em dia, nós sabemos que estrela não cai, tá? Ainda bem, né? Ainda bem. <risos> Olha, algumas estrelas só de cinema, de Hollywood, que às vezes caem, né? Mas o objeto deixa aquele ristro bonito no céu, a gente fala assim, olha, é uma cadente, é um meteoro. E se ele consegue escapar da nossa atmosfera, sobra um pedacinho, se cai no chão, a gente chama de meteorito. Há uns quatro dias atrás, caiu um... Tá? No Nordeste brasileiro. Eles estão até pegando né? os pedacinhos dele para fazer um estudo. Né? E é muito importante quando você acha desses, desses, uma dessas pedrinhas, porque elas têm, é um fóssil do sistema solar. Ela pode contar a origem do nosso sistema solar e como nasceu o sistema solar. Uau! Existe um tipo de caçador de, meteoro, que eu tenho, de meteorito que eu tenho certeza que você iria adorar participar. Todo verão, tanto no, no Polo Norte quanto no Polo Sul, na Antártida, o pessoal vai com aqueles carrinhos, né, aqueles novinhos, eles vão percorrendo e vão olhando na neve. Meteorito cai, fica preso ali na neve. Tá, no gelo, aí eles vão, eles anotam, eles tiram, colocam em ambientes próprios e depois eles mandam para a NASA para fazer uma análise, porque quando ele fica preso no gelo, ele preserva todos os seus elementos primordiais, não houve contaminação. Que legal, ele, ele, ele desce pela atmosfera e aí ele cai na neve, a neve congela... Muito no gelo mesmo tá ele fica preso no gelo agora você imagina aquela imensidão branca você vai com seus nomes aí você olha assim e destaca aquela coisa mais escura né uma pedra no meio do gelo que não era para trás né então você sabe que é um meteorito eles recolhem para fazer isso. isso daí eu gostaria de fazer a única coisa chata é o frio que deve ser lá né o frio Sim. terrível né? É verdade Aí você pode perguntar, mas, Júlio, cai muito desses objetos por noite? Para ter uma ideia, em todo o nosso planeta pode variar de 10 a 100 toneladas por noite. De 10 a 100 toneladas por noite? E onde é que está tudo isso? 98% vira poeira e fica em suspensão na alta atmosfera. Hum avião especial, aquele famoso avião U2, né, que era um avião espião, que ficava espionando outros lugares, né? numa época em que nós tivemos aqui no nosso planeta chamada Guerra Fria, tá? Vocês que são alunos, vocês vão aprender ainda sobre isso, tá? E ele leva uma espécie de um aerogel e ele vai a 35, 40 km de altura e ele vai captando essa poeira e depois eles fazem uma análise disso daí, tá? Agora esses dois por cento, praticamente um e meio por cento, caem nos oceanos, Cai nos oceanos e você não tem relato disso daí e meio por cento às vezes atinge as a parte de continental. É, os nossos continentes aí, como foi o caso uns dois, três dias atrás, nós estamos falando no dia 21 de agosto, acho que foi no dia uh, 19 de agosto né, de 2020, uh, e é muito comum. Por exemplo, teve um fato muito triste, muito chato, que foi um incêndio no Museu Nacional. A única coisa que sobrou, acho que, acho que os amiguinhos devem se lembrar, foi aquele meteorito chamado meteorito de Bendengor, que caiu nos, né, ele caiu há milhares de anos mas foi resgatado no século XIX, né? E está lá no museu e ele sobreviveu, né? Ele está lá bonitão. Então esses esses objetos eles eles costumam uh, dar muitos subsídios para a astronomia para os estudos. Além do que é um belíssimo espetáculo. Júlio você Aqui... tem um você tem um meteorito para mostrar para gente alguma coisa assim? Olha, eu tenho a minha coleção pessoal, mas ela está no observatório. Ah, não acredito! Mas você vai dar imagens para a gente poder colocar aqui para o pessoal ver? Sim, inclusive eu tenho um de Shriabinsky, que foi aquele que caiu na Rússia em 2013, né? E fez um estrago legalzinho, né? Não chegou é. a ninguém, né? Mas fez um. Um estrago, mas aí ele já não é mais chamado de meteorito, ele tinha aproximadamente uns 10 metros de diâmetro, calcularam, aí já é um pequeno asteroide. Uh, se uma pedra do tamanho de, de uma laranja ele entra na nossa atmosfera, ele vai brilhar igual né, a um planetinha que vocês conhecem com o nome de Estrela da Alva vai fazer aquele brilho enorme, aquele raço bonitinho. Só que ele vai se desgastando e quando ele chega na Terra, ele não está mais no tamanho de uma laranja. Ele vai estar, quando muito, no tamanho de uma ervilha. Nossa, aí é difícil encontrar. É, é, é difícil. É muito legal, por exemplo, no Japão, eles costumam fazer caças aos meteoritos Aí, alunos das escolas, eles fazem uma fileira de mais ou menos uns 500 metros, né? a cada metro tem um aluno, e eles vão com uma varinha, e na varinha tem um ímã, porque esses meteoritos, na sua grande maioria, eles têm ferro. Então, eles vão com, com essa varinha e vão passando. Grudou ali, eles vêm, ah, tá, não é. Ah, achei um meteorito e tal. E né, eles costumam a, achar muito desses meteoritos meteoritos. Aqui no Brasil é mais raro acontecer isso porque nós temos muitas regiões de florestas, matas fechadas. Eu uma vez fui caçar um, caí num brejo, olha, eu vou te falar, eu fiquei de lama até aqui, ó. Sério mesmo, Aí cheguei em casa sujo. Falha, ah, daí não é para mim, não. Isso daí é para gente mais jovem e tudo mais aí né então é uma coisa legal porque você nunca sabe o que vai esperar vocês vão ver aí uma imagem que eu tiver a mostrar para vocês no meteoro que foi filmado aqui em Campinas no observatório onde eu trabalho eu trabalho lá eu já há 43 anos cheguei ali com 17 anos em 1900 e 77, estou para aposentar daqui a alguns meses aí, né, e nós temos umas câmeras, né, que vocês vão ver até, uma das imagens aqui que eu vou mostrar para vocês, vocês vão ver, e foi o maior bólido, ou seja, um meteoro extremamente brilhante que passou, a hora, né, as câmeras ficam a noite inteira filmando, no dia seguinte eu acordei, fui ligar a câmera, quando eu vi aquele negócio lá, eu fui às lágrimas, Falei, meu Deus do céu, que coisa linda, que coisa fantástica. Né? Júlia, agora me diz uma coisa, se eu, é, se eu quiser ser um, é, um caçador no futuro é, e quiser conhecer o local onde você trabalha, como que eu faço? Olha, uh, o observatório, por conta da pandemia, nós estamos na época da pandemia, ele está fechado ao público. Uh, uma para evitar a, né, as aglomerações e outra porque quem trabalha com astronomia tem um problema adicional que você deve saber. As pessoas têm que colocar o olho na lente que nós chamamos ocular para fazer observação. E todo mundo sabe que o olho pode, pode pegar o vírus, então a gente tem receio que alguém contaminado possa passar para outra pessoa. Então está fechado por enquanto, mas assim que abrir... Todos os domingos das 17 horas até as 21 horas nós abrimos ao público. Nós somos o primeiro observatório público do Brasil, o primeiro observatório municipal do Brasil a abrir para o público. Ah, e aí o visitante chega lá, a gente mostra a imagem, a gente ah, se a noite está boa a gente faz observação. Agora, por exemplo, se o céu tivesse bom, nós estamos em agosto nós iremos fazer a noite dos planetas gigantes, Júpiter, Saturno, né? a gente mostra uma estrela, então é uma coisa muito interessante. E olha, todo mundo que vai lá, às vezes consegue ver um meteoro no céu. Olha, Júlio, eu estou muito feliz de você ter participado. Queria muitíssimo agradecer a sua presença e dizer mais, né? A, a gente está aqui nesse espaço falando de ciência, é, como ver a criançada a entrar nesse mundo, porque é, a ciência é encantadora. É, você tem alguma coisa, algum recado que você queira deixar para o pessoal? E depois disso, a gente está chegando ao fim da nossa transmissão. Se você permitir, há mais ou menos uns... 20 anos atrás nós estávamos atendendo escolas é o que a gente faz no nosso observatório aqui em Campinas e uma menina tava assim ela tava assim alucinada com tudo que tava vendo ela tava emocionada ela viu Saturno as lágrimas vinham ao, ao, né, ao, é, no rosto dela e ela falou que ela queria estudar isso aí eu virei para ela e falei assim, olha, do jeito que você está animada, eu tenho certeza que daqui uns anos você vai voltar aqui e você vai me dizer que você está trabalhando na NASA. Ela foi embora, eu perdi o contato, ela tinha 12 anos, passado 17 anos, isso foi há uns cinco anos atrás, eu estou atendendo o público, chega uma moça, vem, me abraça, começa a chorar, eu não entendi nada, e ela falou assim, olha, não sei se o senhor vai lembrar da minha pessoa. Aí contou o caso, eu lembrei que foi muito marcante, ela falou, olha, eu vim só para falar para o senhor, eu moro no, nos Estados Unidos, tirei meu doutorado em ciências aeroespaciais, e tem um mês que eu fui contratado pela NASA, e vim falar para o senhor isso daí. Então, aquilo que o senhor disse, aconteceu. E a criançada que vai nos assistir, eu tenho certeza, vai querer saber muito mais sobre meteoros, meteoritos, cometas, é, saber sobre espaço, caça, caça de meteoritos, enfim. Obrigado de coração, viu? Eu que agradeço a todos vocês. Um forte abraço e saudações estelares. Gente, com essa transmissão tão rica em detalhes, em conteúdos, em encantamento pela ciência, a gente vai terminando por aqui. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal do Wash, dar aquela curtida, compartilhar esse vídeo para que mais e mais pessoas entendam como a ciência pode ser bacana, como ela é legal. E só posso agradecer a audiência até o momento, tá bom? Valeu, pessoal. Obrigado e até a próxima.